Hoje é dia 15 de outubro, dia do mestre, parabéns professor. eu estou aqui com a Tchaquira é, na, na aldeia é, de Cachoeira Seca dos Araras e estou na escola antiga e a Tchaquira a, a vai, vai me ensinar algumas palavras na língua arara. Tchaquira, como é que é dinheiro em arara? Tá pedra. Ah, repete. Ta tá pedra. tá pedra. Falei direito? Falou. Como é que é bom dia? Você sabe? Bom dia? É. Bom dia. Cure mamro. Cure mamro. É. é. E boa noite, você sabe? Boa noite. Boa noite. O que O que E como é que é... Você fala aquele que não é índio. Aquele não é índio. O branco. branco. Garei. Garei. É... Como é que você fala peixe? Water. Como é que você fala casa? Etinho. Como é que você fala menina? Pumier. E menino? O -gon. Como é que você fala cachorro? Wokori Wokori Como é que você fala... Obrigada Kurem Como é que você fala... É... Mulher Mulher? É mulher E homem? ugon E rio? Paru E árvore? Abre. Agora eu não sei não. Ah, outra palavra. Vamos lá. Escola. Traperepo. Olha essa palavra, traperepo. É velho. Tambco. Hum. Criança. Urano. É mãe. E yeah. pai o UBAPAN o a vó. agora vó vó eu não sei não tá e vou vou é não também bem. não é vamos ver outra é caneta a tá pedra e de e e qual a palavra que você acha que eu tenho que aprender Daqui. Não, qual a palavra que você acha que eu tenho que aprender? Pra eu poder falar com você. É... Uramon, Ugon... O que, que é Uramon? Menino pequeno. Ah, Uramon, menino pequeno. Ugon é o quê? Ugon é homem. Homem. É, e como é que é a água? baru baru E como é que é a comida? E como é que é biscoito? Abate. E fruta? Fruta. Ah. Fruta. Eu não sei não. Mas é, assim, manga? Manga. Manga e ah. E mamão? Mamão. Sabe não? Não. E como é que eu ah, falo? Eu gosto de você. Guré mamra. Guré omra. Guré omra. Guré omra. Vamos parar agora, depois a gente continua, tá?